É impossível comer aquele snack, né? Nossa, velho. Ah. What's up, learners? How are you today? Eu sou o Júnior Silveira, sou professor de inglês aqui no YouTube, e hoje eu tô lascado. Hoje eu vou experimentar comidas típicas americanas, que é o Pop Tarts. Tem vários sabores aqui, ó. Esse Pop-Tart é uma espécie de café da manhã. Café da manhã para lazy parents, né? Para os pais, para peri... os <risos> pais que são <risos> como é que fala isso mesmo? Preguiçoso, os pais preguiçosos que não querem fazer nada pros filhos e tudo mais, ó. Eles tagam isso aqui na mesa e falam, meu filho, come aí, engole. Isso aqui é pra, pra levar na lancheira do, dos moleques, ó. Olha aqui, ó. É, o nome é Lunchables <risos> Lunchables Nós temos aqui Twink, Twinkies <risos> Cara, eu tô rindo porque eu tô pensando que eu vou comer tudo isso aqui Aqui eu tenho o Swiss Rolls Que também é uma espécie de rocambole E eu tenho esse original aqui que é o Slim Jim Que é um, um, é um snack Primeiro eu vou começar com o Breakfast Café da manhã dos Lazy Parents Eu tenho que colocar um negócio dentro da Toaster Olha como é que esse Pop Tarts vem, ó nossa, meu Deus, garoto, olha é muito bonitinho, ó E você coloca aqui na torradeira em temperatura baixa Meu Deus, tá me dando até uns, uns revestres aqui na barriga Vou comer o meu primeiro Pop-Tart na vida Vamos lá This is not bad Não é tão ruim assim Eu não consigo comer tudo I can't eat all of this Why? It's too sweet é muito doce, parece que eu tô comendo uma bolacha maisena, com uns um, um, um, um chantilly aqui em cima. É muito doce, eu não comeria tudo isso aqui não. Depois que eu experimentei esse Hot de sunday aqui, agora eu vou lá pro, pro de Watermelon, que é o de, o de melancia. Tá vendo? A cor é diferente, rosa e verde vou colocar um só, tá bom? Porque aí ajuda demais de mim. Agora sim, agora eu vou pro meu de melancia. Se o cheiro tá que é uma beleza. Não. Uhum. can't, não <risos> Nossa, não dá, meu. Não dá, Brian really? really? Mas eu não desisto, eu vou experimentar mais um. Esse aqui é o Blue Ra Blue Raspberry. Blue raspberry. This is gonna be better. <laughs> Nossa, mesmo ruim. Ah. Nossa, não dá, cara, really? não dá, really. Olha aqui dentro, meu, negócio azul. Sabe bala de anis? Imagina bala de anis com maisena. E um monte de açúcar. Tudo junto. Faz aquela pasta, aquela... Esse é o gosto desse negócio aqui. Bom, depois dessa delícia, agora é hora de experimentar os Lunchables. Ah, é bonitinho, ó. Vem bem organizadinho, ó. O queijo aqui, ó, o peito de peru e a... as bolachinhas, ó. Vem medido assim, pra você comer com uma base, um queijo aqui, ó, milimetricamente cortado, né? Olha só aqui. O peito de peru tá bom. Isso aqui tá bom. Mas o queijo, sabe aquele cheddar que tá passado? E, o, e a bolachinha também, tá, a bolachinha gruda muito no dente. O, o queijo, cara, olha como vem o queijo. Parece uma borracha. Nossa! Okay. Depois de ter tomado meu café da manhã, depois de ter feito o meu lanchinho, agora tá na hora de comer um snack. Ah, olha a cor disso aqui, gente, ó. Parece uma lombriga. Nossa! Olha, olha que bonito! smell first. Smells like what? Describe! Cheira tipo. Uh, salsicha. Salsicha quando você deixa do dia pra noite. Olha! Meu Deus, olha. Nossa, velho. Is it spicy? <risos> tá pimentado isso aqui, meu? <risos> quando eu mordo, é, é seco isso aqui, mas quando eu mordo, nossa, tá pimentado. Olha só, e quando eu aperto, olha o que que sai aqui, ó. Tá vendo, ó? Parece ferida aberta, meu. Mais comida. Ei. Mais comida. Bom, como eu gosto muito de Ana Maria, provavelmente eu vou gostar muito desse Twinkies aqui também. Eu gostei mais do Twinkies. O melhor foi esse aqui, ó. Twinkies. I like this one better. Yeah. Bom, e aí tem a segunda parte da sobremesa, que é o Swiss Rose. Cheira bem o chocolate, ó, tem uma coberturazinha boa aqui, ó. Ó, tá até suando já o chocolate. Chocolate não é tão ruim assim. Parece aquele chocolate de guarda-chuvinha. Lembra do chocolate de guarda-chuvinha? Que é banha pura. E o chantilly é exatamente igual que tem aqui, ó, no Twinkies. Eu comerei isso aqui só em extrema necessidade, mas como deserto para sempre, todos os dias não comeria não. Na minha opinião, o melhor foi o Twinkies. Eu gostei mais do Twinkies. E o pior, na minha opinião, com certeza foi o, o Slim, Slim Jim. Olha! é claro que é muito melhor comer a nossa coxinha, nosso pão com manteiga, a nossa taquinas... Coloquem aqui embaixo se vocês já experimentaram alguma dessas coisas aqui que eu experimentei, se vocês gostaram ou não, ok?